Pastor, estimado Senhor em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí na nossa lição número 6, A Autoridade do Céu. Para você que está aí ligando a primeira vez, na primeira vez em contato com o nosso canal, eu sou o professor Ronald, sou o reitor do Instituto Teológico Metanoem. Nós damos cursos, bacharel, em teologia e várias vários tipos de formação, como gestão e liderança, treinamento de evangelização, e estamos aqui também para ajudar os amados, né? Ah, dentro da matéria, dentro do curso da Escola Bíblica Dominical, que eu também sou professor da EBD na minha igreja, amém? Então, vamos aqui na lição 6 Autoridade do Servo. Essa lição é muito fantástica, né? Mas antes de prosseguir na lição, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, Clicar o sininho que tem na parte superior aí, tá? É, à direita, tá? Para que você possa receber as notificações. Também, é, você pode deixar seu like e compartilhar. O disse, sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, 41. Nossa verdade aplicada disso é a revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo registrada nos evangelhos deve produzir em nós confiança, impulsionar-nos no cumprimento da missão evangelizadora. Então, essa lição é fantástica porque é, vai nos dar essa oportunidade de nos crescermos na fé, tá? E nos impulsionar assim, tá? Na obra que o senhor nos demanda que é a evangelização. Temos três objetivos, primeiro, evidenciar as manifestações da autoridade do servo, segundo, expor a autoridade demonstrada pelo servo e terceiro, apresentar a abrangência da autoridade do servo. Texto e referências, Marcos 4, 35 ou 40, leia aí, por favor, você lê aí que eu já vou, tá? É, no nosso comentário. Se quiser ler aqui na própria tela, é só colocar a pausa né? e ler, ok? Bom, introdução, vamos lá. Vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo a partir do Evangelho de Marcos, focando o um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração a ser feitos na vida dos discípulos do Senhor. Primeiro, a autoridade sobre a natureza, três subtópicos. A autoridade sobre a tempestade, sobre o vento e sobre as árvores. Bom, a autoridade, aqui segundo a definição que eu coloco, nosso autor, é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alução se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança. Demonstremos ou demonstraremos tá, que Jesus Cristo possui a autoridade, não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. E temos o texto de Mateus 28, 18, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Meus amados... <risos> eu sei aqui tá, eu estou falando de uma forma bem genérica aqui na questão autoridade tá é, mas eu vou definir para vocês um pouquinho mais detalhadamente usando nos recursos o curso de bacharel tá só para você entender um pouco da diferença de autoridade e poder tá aí é, depende muito quando nos vamos para o grego né qual a palavra que está sendo usada bom o termo poder, tá? Poder, é, definindo tecnicamente, tá? Segundo o Mark Weber, né? É a faculdade de forçar, coagir alguém a fazer a sua, fazer sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Olha só. Então, quem usa o poder, ele tem uma posição, Tá? e usa essa posição para forçar, coagir a pessoa tá? a fazer o que ele está mandando. A pessoa não quer, mas força, tá? isso é poder. Autoridade. Autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal tá é diferente percebe tá então dentro dessa definição podemos ver que Jesus usa poder sobre as enfermidades sobre os demônios tá mas a autoridade com as pessoas por que poder sobre enfermidades e demônios porque o poder força coage né mesmo que essa pessoa não quer é, o demônio às vezes diz assim: Eu não quero sair. Né? É, daqui a pouco nós vamos ver de um evento que o demônio é, diz assim: Por o que vem fazendo aqui Jesus nos, nos é, incomodando? Né? Tá? Jesus força ele a sair. Tá? Então, esse poder. Agora, quando você fala de é, pessoas, tá? Jesus usa a autoridade, ou seja, a influência. Bom, autoridade sobre a tempestade. Podemos ver que, ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou né, como é, o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Ao ser acordado pelos discípulos, Jesus se ergueu e repreendeu o vento e ordenou que o mar se aquietasse, Também tá dizer, poder. Tá? É Jesus está numa posição aqui, claramente demonstrando sua posição de filho de Deus, é o criador, Ele tá? é o senhor da natureza. Os discípulos, quando vem isso acontecendo, é, eles dizem, mas quem é este? Tá? Isso é Marcos 441 Ou seja, ainda não sabem plenamente quem é Jesus. E deixa me permitir dizer para você que um dos fatores, tá, que nós às vezes demonstramos fraqueza na fé, tá, é porque não conhecemos ainda plenamente Jesus. Quem é este? Tá? Jesus repreende também os discípulos, né, porque eles são muito tímidos, parece que não tem fé. Eles têm fé, mas são tímidos, não tem segurança, tá? É, eu lembrei agora, né, não notei aqui, mas lembrei de Jorge Miller, né? Talvez alguém já ouviu falar dele, tá? George Miller, no céu de Deus, né, Que orou em algumas ocasiões, né, E o vento e a tempestade pararam, né? Mas ele orou a Deus em nome de Jesus, né? Agora, Jorge Miller, ele conta, Tá? que leu a Bíblia 200 vezes, 100 vezes dessa de joelhos, tá? Ou seja, ele conhece quem é Jesus, mas quem é este? Meu irmão, minha irmã, permita-se conhecer o mestre, permita-se conhecer Jesus, leia a Bíblia, amém? A autoridade sobre o vento, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Marco relata que Jesus uma vez mais demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco, com ele, seu vento se acalma. Aqui já é outra oportunidade, tá? É, que Jesus estava no monte, né? Aí ele vai ao encontro dos discípulos e ele entra no barco e aí a plena bonança, É né? como a natureza respeitando seu criador. Jesus é Deus, 100% Deus, tá? Aqui na terra e 100% homem, ao mesmo tempo, harmonicamente, isso é muito importante nós entendermos. Jesus amaldiçoou uma figueira, Marcos onze, 12 ou 26, você pode ver todo o relato, porque devemos nós atentar é que Jesus usar a figueira, para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe que o servo após sua entrada, triunfal em Jerusalém, teve fome. E ao enxergar de certa distância uma figueira coberta de folhagens, ele aproxima-se dessa figueira para ver se encontraria algum figo e se alimentar. Entretanto, encontra somente folhas eu acho interessante aqui alguns pontos, tá? Que é que Jesus amaldiçoou a que era. Primeiro, do jeito que Jesus fala, acontece. tá? E mais para frente Jesus vai falar que ele está falando, crendo do fundo do coração. Ou seja, há uma emoção muito forte envolvido nessas palavras, tá? Agora perceba Jesus está nos dando um exemplo, tá? entre aspas, negativo, né? maldição, tá? para que nós acordemos, tá? nós estejamos conscientes que as nossas palavras, que às vezes nós falamos no calor de uma emoção, podem ter resultados negativos. Presta atenção aí, tá? Vamos prestar mais atenção como nós estamos usando as nossas palavras, são de bênção ou maldição? Jesus nos dá um exemplo aqui, usando em direção a uma árvore, tá? É, outra coisa tá? é que essa figueira deveria estar cheia de figos, tá? Porque se você vai no dicionário, tá? ou mesmo na internet, hoje em dia é mais fácil, né? Você vai ver que ah, os frutos tá? de uma figueira nascem primeiro e depois as folhas cobrem. Tá? Então, quando Jesus vê uma figueira coberta de folhagens, qual a mente de Jesus? Qual o pensamento dele? Tem figos, tá cheio de figos. Mas quando vai, não tem. Não tem nenhum figo. Tá? Isso gera, né? Jesus essa indignação e amaldiçoa essa figueira, dizendo nunca mais ninguém com a fruta de ti. Tá? Você não está dando fruto, né? Então, aqui nós vemos que Deus, o Jesus, tá? Ele pode olhar e ele olha além das aparências, né? Ele, ele vai para profundo, tá? Quais os frutos que eu estou produzindo, tá? Quais os resultados que eu estou oferecendo a Deus, né? Então, a autoridade sobre as árvores, tá? É sobre a natureza, né? É Jesus tem, Tá? Ele é mão de sua, né? E a figueira seca. E os discípulos ficam assim assombrados, tá? A lição que vem nos vamos ver, tá? Eu não vou adiantar tudo aqui, tá? Mas a lição vão ver um pouco mais sobre a fé, tá? Mas é importante que você pese bem as suas palavras. Dois: autoridade sobre os demônios. Uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Uma autoridade inquestionável e Jesus, conselho poder de expulsar os demônios. Bom, não há nada mais prazeroso que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios, tá? Isso em é Marcos 3. E eu coloquei aqui, é uma observação, ainda não eram batizados com o Espírito Santo, tá? Mas eles agiram conforme a fé na palavra de Jesus. Já que nós vamos desenvolver isso, tá? É, passo a passo, né? Se falar tudo num lugar só. Veja, sua autoridade reconhecida até pelos demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, você lembra, né, de Gadara? Havia um homem possuído por demônios. Né? Ele ia ficar no cemitério, pegava pedras, se machucava, está tudo sujo, né? E esse homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe correndo, adora. interessante que os demônios se prostram diante de Jesus, o adoram, mas questionam, né? Por que está nos perturbando? Tá? Se sente incomodado com a presença de Jesus. E os demônios rogam, tá? é, a, a princípio eles né, confrontam porque está né, nos em, é, importunando, tá? mas depois eles rogam é, para que eles não enviasse fora daquela província, fora daquele lugar, eles estão cômodos naquele local. Esses demônios. E ainda dizendo, manda-nos né, para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. Olha só, quando diz que Jesus lhe permitiu, é porque ele está dizendo, ele é autoridade. Se Jesus não permite, não acontece. Tá? Jesus ordenou, sai demônio, expulsou demônio, demônio quis resistir, se intimida, roga tá? e depois pede, né, roga para ficar na mesma área, mesmo que se é em porcos. E diz a Bíblia que esses espíritos malignos entraram nos porcos e os porcos fizeram o que bem sabem fazer, matar. Estavam matando aquele jovem aos poucos. Né, e agora né, esse jovem está livre. Tá? Isso é muito bonito, né? É, Jesus tem autoridade para fazer isso. Uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. Tá? Então, era outra pessoa. E aí é outra ocasião. Tá? Jesus lembra que estava lá no Monte da Transfiguração, orando com Pedro, Tiago e João. Aí, quando ele desce, está discutindo com os discípulos, o povo... É, nos falamos um pouco disso na lição passada e aí né, o inimigo né, ele agia de duas formas na vida desse jovem tá de duas maneiras distintas tá? para que esse jovem não receba sua cura deixando o mudo deixando -o surdo olha só seja, se é surdo ou se é mudo primeiro né não pode expressar sua angústia sua dor isso é terrível Segundo, ele é surdo, ele não pode ouvir, tá? As palavras de consolo, tá? Mas espíritos malignos podem gerar sim, tá? Não estamos dizendo aqui que todo mudo, todo surdo, tá? Tem um espírito maligno. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Mas há ocasiões que aí precisamos discernir que às vezes, tá? e eu já vi, graças a Deus, eu já vi algumas vezes, né? Em algumas campanhas que fizemos com algum ah, amado servo de Deus, né? Meu filho na fé, tá? É, nós já vimos, esses é, é, assim, surdos né, ouvirem, né? Muitos nascença falarem, tá? Então, às vezes, é espírito maligno, tá? Às vezes, não, né? Mas nós temos autoridade em Cristo Jesus para orar. Jesus orou, né? Nós também temos essa autoridade. Jesus concede o poder de expulsar demônios. Agora reforçando o que eu acabei de falar, né? é notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede a seus discípulos o poder para expulsar os demônios. Marcos 3:15 é logo no início do seu ministério e Marcos 16:17 é a grande comissão. Tá, então, a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se, se torna posse deles. Permanece sempre a autoridade delegada. Agora vamos entender aqui. Marcos 315 15. Tá, Jesus chama os doze e diz assim, vão, por enfermos, expulsem demônios e ressuscitem mortos. Veja, eles vão expulsar demônios e vão curar enfermos sem serem ainda batizados com o Espírito Santo. Por que que estou falando isso? Porque primeiro, Jesus treina estes discípulos a dependerem da sua palavra, da autoridade que há na palavra de Jesus. Tá? Então, depois, mais para frente, vai prometer né, o Espírito Santo para eles, vai receber o Espírito Santo porque ele vai né, é, deixar os discípulos né, e o Espírito Santo passa a habitar neles mas agora ele está presente ele está falando algo tá ele está dando é, uma delegação de autoridade para eles olha vão coloca os mortos firmos cure de demônios tá? então os discípulos não são batizados com o Espírito Santo mas eles vão e faça o que Jesus mandou dizer em nome de Jesus a enfermidade sai em nome de Jesus o demônio sai tá então essa postura é de suma importância porque às vezes alguém pensa tá que não pode orar por o um enfermo ou não pode expulsar demônio porque ainda não é com o Espírito Santo tá meus irmãos eu sou assembleando desde 86 tá e no final 186 foi batizado com o Espírito Santo e uma maravilha, uma benção ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer que Jesus está ensinando a depender da palavra dele, a gente agir se apoiando na palavra dele. Estas palavras, diz Jesus, são espírito e vida, tá? Então, se você tem essas palavras, é batizada com o Espírito Santo, aí a ousadia vem, Ok? É, outra questão que a autoridade colocada à disposição dos discípulos nunca se torna posse deles olha só a autoridade que Jesus nos delega não é nossa é dele tá? por isso é, temos que ter cuidado né porque às vezes as pessoas né como acontece por aí né tem gente que às vezes cobra né para orar pelas pessoas tá então não a autoridade não é nossa tá esse poder não é nosso, tá bom? É dele, tá? É de Jesus, não podemos tomar posse. Bom, três, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre todas as doenças, o legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades e autoridade para levar a esperança a muitos. Vamos aqui. É, contemplamos, desculpe, no evangelho de Marcos, Jesus enviando seus discípulos para pregoar o evangelho, anunciar o reino de Deus, e se bem observado, ao mesmo tempo que o Senhor se envia, também lhes concede autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Marcos 16, 18 diz, em imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Tá? Então, aqui nós temos, tá a autoridade delegada, né? Marcos, diz que essa bênção é para todo aquele que nele crê, tá? Isso é importante, porque não é tempo de crente na igreja que te dá autoridade, não é você ter um título de diácono, presbítero, pastor que te dá autoridade, não, tá? Porque dá autoridade para você, diz Marcos 16, todos os que creem, quem crê, tá? Esse tem autoridade em nome de Jesus, porque quando cremos, nós fazemos um com Deus. Cristo passa a habitar em nós. Quando nós colocamos as mãos sobre os enfermos, é Cristo colocando a sua mão através da nossa mão tá? para curar o enfermo. Não é nós que curamos. Por isso, nunca tá? se permita pensar, ah, se o horário não vai dar certo, você não cura ninguém. Tá? Quem cura é Jesus, teu papel é colocar a mão sobre o enfermo, orar, agradecer, ponto, acabou. Tá? Vai acontecer um milagre, isso é com Jesus, você está fazendo o que ele disse, coloque a mão, ora, crendo, no fundo do coração, tá? Fala o que Jesus disse, está é escrito, coloca a mão sobre o enfermo, serão curados, amém, pronto, tá? O demais é ele quem faz, tá? Bem, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo. E isso é fantástico aqui, né? Porque Jesus tem todo o poder, toda autoridade, mas muitos, diz o texto, que não vieram a Jesus, porque não creram. E se não, a fé... É impossível agradar a Deus sem fé. Logo, eles se privam da sua cura, do seu milagre. A partir do que você pode ler nos evangelhos de Marcos, Jesus curou toda a sorte de doenças e enfermidades. Ele mostrou sua autoridade de cura desde uma simples febre a uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo. Né? Olha... É importante que nós façamos aqui uma observação que Jesus curou toda sorte de doenças tá? e enfermidades. porque João 3, versículo 34, diz Deus lhe deu o Espírito sem medida. Então, Jesus age, atua plenamente com todos os dons espirituais. Na igreja, não é assim. Tá? O apóstolo Paulo de Coríntios diz que o Espírito distribui os dons conforme Ele quer, ou seja, tem pessoas, tá? Eu acho muito interessante isso, que tem irmãos que tem um ministério de cura que mais é com cegos, né? tem irmãos que ora por cegos, cego enxerga facilmente. Tem outros que ora mais por mudos né? e outros mais por paralíticos e é mais fácil eu sei que essas pessoas têm feito também orar por outras áreas, mas eles fluem mais naturalmente em uma determinada área. Agora, Jesus não, Jesus era pleno, era completo, ele deu se entre os homens, o espírito nela é sem medida, Em nós, tá? Não tem como ser sem medida, né? Nós que somos pequenos, o vaso é pequeno, tá? Então, nós temos limites. Até porque também a igreja, É um corpo, Tá? Ou seja, todo mundo tem que participar né? Cada um pode ser, ser um dom tá? Vamos aqui O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades Temos visto que a ação de curar Até o presente Desde o início do ministério de Jesus né? Vemos em Marcos 1, 29 a 39 Um verdadeiro resumo do, do ministério de Jesus Ele ensina Cura Prega e expulsa demônios. Na sinagoga em Nazaré, Jesus lê a profecia de Isaías e diz que se cumpriu nele, ungindo e enviado, é, que ele foi ungido e enviado para evangelizar e curar. tá? E você pode ver também Atos 10, 38, que diz que o Espírito do Senhor ungiu Jesus de Nazaré né, para curar e libertar o oprimidos do diabo. Né? Então, quando falamos de Jesus, tá? Jesus realmente, tá? Ele veio, ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu pai. O que que ele fez? Curou. Então, a cura é a vontade do pai. Você percebe isso? Tá? Porque eu coloco dessa forma, porque tem pessoas que têm dúvida se Jesus quer curar. Será que é da vontade de Deus me curar? Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu pai e ele curou. Então, isso mostra claramente que ele quer curar. Tá? Aí eu vou abrir um parêntese, né? porque às vezes alguém me pergunta, né? Ah, mas pastor, professor, né? será que ninguém vai morrer assim? Então, ninguém precisa ter doença para morrer. O salmista, ele diz que a morte do justo, na morte do justo, Deus retira o fôlego e o justo descansa. Tá? Não precisa ter doença para morrer, basta estar vivo. Né? Aí o Espírito Santo, Deus retira o Espírito e morreu, acabou. Tá? É, isso é interessante, tá? eu lembro desse Smith Winkler, que ele morreu aos 86, 88 anos, me parece, Tá? E ele simplesmente deitou e disse, tchau, tô indo. Né? Martinho Lutero também ele morreu assim tranquilamente, tá? E a morte do justo é assim. Tá? Eu conheço outro irmão, eu conheci, né, pessoalmente, tá? Que ele também, né, foi para glória se assim, plenamente saudável. É, à noite o médico fez todo exame, disse olha, ele não tem nada. Né? Mas ele olhando para esposa disse olha, eu estou aqui mas eu vou embora. A esposa riu porque o médico falou que não tem nada, né? E ele tinha sentido uma incômoda no peito, né? Aí ele ficou no hospital para observação, mas o médico disse, olha, amanhã vai ter alta porque ele não tem nada, né? Só que ele foi embora, Uma da manhã ligaram, né? a esposa dizendo que foi embora, porque ele disse, olha, estou bem, mas vou embora, tá? Isso é morte do justo, amém? Bom, é, há pelo menos quatro rações para crermos que Deus continua curando hoje, segundo o teólogo Purde. Primeiro, a cura divina encontra-se na Bíblia. Segundo, está incluída na obra expiatória de Cristo. Ou seja, na mesma na mesma morte de Jesus na cruz, ele leva nossos pecados também nossas enfermidades. O evangelho inteiro é para a pessoa inteira. Crença de que a salvação deve ser entendida, em última análise, como a restauração do mundo caído. Quando Adão e Eva estavam ligados em Deus, não havia nada de fraqueza, não havia enfermidade, não havia dores, nada no corpo de Adão e Eva. Quando pecaram, se desconectaram, aí veio a fraqueza, aí veio a doença, veio a dor. Mas agora que estamos ligados a Cristo, aceitamos Jesus de novo, ligados nele, tá? então o Espírito Santo vai restaurando todas as áreas da nossa vida, ok? Não estou dizendo que você não vai pegar doença, sim, estamos no um corpo, podemos até pegar enfermidades, tá? mas não vai permanecer, amém? Bom, autoridade para levar a esperança a muitos, e levantando os olhos do céu, suspirou e disse, é patata. Tá. Isto é, abre-te, né? Ao curar Jesus realmente sentia o fardo dos doentes, assim preencheu a lei da verdadeira ajuda, suspirou quando orou por um surdo e mudo, emocionou-se junto ao túmulo de Lázaro. Lembra-se, meu amado, aula, retra... aula atrasada ou retrasada no seu sobre a compaixão de Jesus, tá? Jesus se coloca no lugar do outro, ele percebe, tá? ele ora com fé. Jesus eles, eh, fala né, pra, com autoridade tá? e ele explica né, em Marcos 11 que é crendo com o coração que ele expressa na sua boca. Amém? Bom, Deus abençoe nós. Evidenciamos as manifestações da autoridade do servo, expomos a autoridade demonstrada pelo cérebro e apresentamos a abrangência da autoridade do servo. Mas, eu vou fazer uma, algo diferente agora, eu vou orar por você. Amém? Eu vou orar, tá? Se você, porventura, tá tiver alguma doença, alguma enfermidade que está incomodando agora, aí, a você, tá? Pode colocar a mão nesse local de incômodo, não sei onde que é. Tá? ou se simplesmente um algo emocional né pode colocar a mão no peito ou na cabeça até onde você quiser tá e vamos orar papai muito obrigado eu te louvo porque eu sei senhor que não há distância para ti é, no, nesse momento de oração papai porque o senhor está onde essas pessoas estão agora ouvindo esta lição pai tu que conheces pelo teu espírito cada pessoa Onde está o incômodo, Senhor? Seja físico, seja emocional, seja físico nos nervos, nos ossos, Senhor, no, na carne, em qualquer área, Pai. Em nome de Jesus, agora eu vou. Em nome de Jesus, amado Deus, visita essas pessoas agora, curando, Senhor, restaurando a saúde e usamos a autoridade que o Senhor nos deu em nome de Jesus e em nome de Jesus ordeno agora enfermidade, dor, sai agora, em nome de Jesus sai, pai muito obrigado, te agradeço por tua misericórdia, te agradeço pela respostas, em nome de Jesus amém, meus amados Deus vos abençoe, Eu desejo a vocês uma boa EBD até a próxima lição, paz do Senhor